Em outubro de 2021, segundo dados do Banco Central, os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos, Ó, os saques na caderneta superaram os depósitos em 7,4 bilhões. Sublinhei, hein? Coisa linda. Foram 278 bilhões em depósitos e 285,4 bilhões em saques, aproximadamente no período. Tomando-se como base o valor total dos depósitos, Ó, tomando como base o valor total dos depósitos, a diferença percentual entre os totais retirados de depósito no mês de outubro de 2021 foi menos. Ai, meu Deus. Não sei o que é o problema. Volta. Volta no que tu subiu. 7,4. Ó. Saque superar 7,4. 278 depósitos. 285,4 saque. Aí ele pede a diferença percentual. Opa. Diferença percentual quer dizer que o problema é de porcentagem. Zero trauma. Problema de porcentagem. Zero trauma. Tudo lindo. Agora, eu vou para a técnica R. O que diz a técnica R? técnica R fala o quê? Porcentagem. Cara, esse tipo de problema aí que fala como base, valor total, diferença percentual, eu vou usar a regra de 3. Beleza? Existem técnicas para ir mais rápido que nós ensinamos no grupo de 5%. Show de bola? Uma, e essa é uma delas para a gente ir mais rápido. Pronto, foi embora. Show de bola. Agora vamos lá. Você tem aqui, ó. É, vamos separar. Primeiro ele falou, ó, depósito. Né? Depósito. Depósitos. Depósitos foram 278 bilhões. Vou botar só 278, Tá? E saques foram 285,4 bilhões. Show de bola, né? 285,4 milhões Ele pede a diferença percentual. A diferença, galera, eu preciso da diferença. Eu quero a percentual, mas eu preciso da diferença. A diferença, ele já deu. Por que ele já deu a diferença? Ele falou, ó, Aqui, ó. É, os saques. De poupança, superar os depósitos em cerca de 7,4 bilhões. Se superou é a diferença. Então, a diferença é 7,4. Coisa linda. Vou fazer minha divisória aqui. Agora é só montar a regra de três. Lembrando que, como base, o valor dos depósitos. Então, o valor dos depósitos representa 100%, porque a base sempre é 100%. Tá legal, família? Então, vai ficar... 278 vai estar para 100% e 7,4, que foi o que aumentou, vai estar para x%. E aí a gente mata a questão sem, sem problema. Multiplica cruzado. Isso daí fica 278x 7,4 vezes 100 dá 740. Show de bola? 278 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então fica 740. Divididos por 278. Agora se liga, família, se liga. Por quê? Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para a resposta. Vai dividir olhando para a resposta para não perder tempo. Ó, 740 dividido por 278. Beleza? 740 por 278, eu vou pegar aqui 2, beleza? Então vai ficar 278 vezes 2. Dá 5,56. Para 740, estou fazendo a conta aqui na calculadora para a gente tempo. 184. Aí, 184 não dá para dividir. Então, eu vou ter que botar vírgula em zero. Isso daqui é aproximadamente 2 alguém. Correto? Não precisa nem continuar a conta. Por quê? Eu vou ter que continuar dividindo. Então, isso daqui vai ser 2 alguém por cento. Qual é a única opção que tem aí? A letra B. Ó. Ficou entre 2 e 8 por cento. Acabou. Entre 2 e 8 por cento. Vem cá.